A publicidade institucional é uma ótima maneira de prestar contas dos serviços públicos das prefeituras e das câmaras de vereadores. No entanto, temos visto que governos têm usado este pretexto para fazer marketing político de suas ações, criando uma rede viciosa entre partidos, políticos e meios de comunicação. Por aqui a Câmara, a Prefeitura e os jornais não fazem diferente. Sai governo e entra governo, eles organizam um esquema que custa caro ao nosso bolso. Nós temos o direito de saber quanto custa cada espaço comprado de publicidade. Por isso, propomos a obrigatoriedade da divulgação dos valores pagos no próprio material. Quer transparência na Câmara de Vereadores e na Prefeitura? Então já sabe quem botar lá dentro. você.